humano do que o erro da máquina. Só que lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o direito existe para servir a sociedade não o contrário? No fim de tudo, o que a gente precisa? Como sociedade está melhor, o nosso bem estar precisa aumentar. Então porra, se eu tenho um algoritmo que pode auxiliar o juiz no processo decisório para que tenha menos reincidência, ou então para que eu mantenha o nível de reincidência, mas prenda menos, eu vou ter mais felicidade na sociedade, que vou ter mais pessoas soltas. E dá pra fazer teste de racismo nesse tipo de algoritmo? Porque eles fizeram. E ele prenderia 40% menos negros do que os juízes prenderam. Interessante pra caralho. Sim, é que as pessoas, as pessoas querem cagar a regra. Elas querem dizer o que elas acham. Porque elas estão falando com o córtex pré-frontal ventromedial tal do sistema 1. E não tão racismo Com otimismo, né? Caralho, Ou o cara. Pessimismo. Maior Mano. nerdão. Mano. Maior. Caralho. Agora você vai meter essa. <risos> só porque eu falei difícil. Oh, mas, ô, oh,